O interessante é arranjar um tema que funil de tal forma que depois só possa ser aquilo. Tipo, yeah, isto dá, é uma resposta gira ao problema que ela expôs. Isto é uma maneira muito engraçada de dar um twist. O, o melhor, eu acho que a melhor reação é quando, quando as pessoas comentam a dizer tipo esta marca foi super inteligente em ter falado -te com ela. Porque tipo, isto fez todo o sentido. isso Aconteceu muito agora com o último vídeo que eu fiz do Cocó sobre este tema eu super estou importante. A mas as pessoas adoraram, adoraram e adoraram o produto também, porque o produto tem graça, não é? E explorado daquela forma, foi tipo um encaixe maravilhoso, porque as pessoas tipo, gostaram mesmo e, e que foi mesmo uma resposta redondinha à, à, à gradação ascendente que eu fui fazendo sobre este tema super fértil, que é o cocó. Não é? Uh, mas sim, tipo, acho que é isto, se conseguirmos fazer Coisas muito parecidas com estas e isto nem foi o meu vídeo com mais sucesso, mas eu acho que foi o encaixe mais perfeito entre mensagem comercial e, e, e falar sobre um tema que a mim me interessa bastante.